Sigo o fluxo. Bora! Show, show, show. É fase aquática essa aqui já. Aqui pra baixo tem coisa. Mas eu não consigo pegar agora. Aí ó, tubarões! las bora, las bora e ó agora sim que mais consigo pegar coisa só atacar, só atacar Ai meu Deus tá tem que acostumar com a mecânica do tubarão opa Fazer bônus pra nós. Derrote sete inimigos. Se eu atacar o bicho aqui reto, eu vou cair no um negócio. Eu não vou. Oh meu Deus, oh meu Deus. Cagada, cagada total, velho. Cagada, cagada. Isso muito cagado. Opa. Eu estou... Olha lá, é S, é Tô sentindo, tô sentindo. Ui, ui, ui. Tá. Bora! Foi num segundo? Ou foi impressão minha? Sei lá, eu vi ali que foi no último segundo. Cara, eu quero ver se dá pra matar Essa estrela, mas eu tô com medo De perder minha vida extra Não, tá, bora lá Depois eu vejo Pelo ó Bora Bora que bora, bora que bora Ui, ui, ui Morri Senti que não dá pra manter esse. Mas não tem coisa lá pra cima. Ah, véi! É que, ó. É, não. Tá. Não tem nada lá pra cima. Bora que bora, bora. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ha, ui. Haha. Não vou pra lá, nem ferrando. Tá bom, tá bom. Agora lá, checkpoint. Vou ficar parado aqui. Aí. Aqui pra baixo tem coisa? Não tem, não. Só vendo os buraquinhos, né, Podemos deixar nada pra trás Tipo, ah, isso aqui Socorro, socorro Vai, corre Bichinho, corre Matar esse aqui só pra ficar de Lambrança O Z Aqui pra baixo não tem nada, né Esperar vocês passar. Eu vim aqui e isso aqui. Bora. Ui, ui, ui, ui, ui. Ai! Fui besta, fui besta. Não dá pra matar esse bicho. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui Aqui ah, Quase Quase bônus Colete todos os cristais Eu Mereço mesmo, né? São loucos Aqui, gente, tá complicado né? Vamos com calma que tem tempo Vamos com calma que tem tempo Ui, ui, ui, ui Aí. Esse sim foi no último segundo Tá louco Pá, Bora lá que não tem mais peixe pra nós Tem sim, tem sim Tem para um senhor caramba Ele quer me matar a todo custo É, bora. Opa. E essa sim é. Mais uma fase completada com sucesso. Bora que bora. Bora pra videiras ácidas. Não tem nada pra lá, não. Esquece, rapaz, esquece. Putz. Ah, vou deixar pra trás. Não tem como pegar. Opa. Ah, véi Véi, por que, que O personagem não pula, mano? Que saco Ah, véi Tem que segurar pra ele ir pra frente, né Eu sou imbecil mesmo Consegui, consegui, rapaz. Ah, velho! Não era pra pegar na corda, coelha. Ah, mano! Eu não quero pegar nessa porra! Que saco! Tá, bora. É, tá. Já temos um checkpoint aqui. Ah tá, tá, tá, tá, tá. Já achei já. Fase bônus. Colete todos os cristais. Não sei se essa é a primeira fase bônus ou a segunda. Agora. Let's go, let's go, let's go. Consigo fazer, consigo fazer. Aí, bora. Ah, é a segunda. Eu perdi uma. Vou refazer a fase depois pra pegar. Não tem problema. Bora lá, bora lá. Essa fase aqui é tão difícil que eu nem me importo em perder uma bônus. Contanto tanto que eu complete a fase, não a frase, a frase eu consigo completar. Contanto tanto que eu complete a fase, pra mim tá de boa. Ah, véi, tá. Não tem problema. Aí, bora. Fase concluída, quase com sucesso. falta uma fasezinha bônus. Vou pegar a fase bônus agora. Aí. Faz bônus Alcance o objetivo Ué. Novo modelo? É só chegar no fim? Tá, né É que não é só chegar no fim É tipo, chegar no fim Ai, ai, ai, já tô vendo que vai me dar dor de cabeça Isso aqui hein? Bora lá Aí. De segunda, fazinha bônus alcançada. Agora sim, mais uma fase concluída com sucesso. Bora que bora.